Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá, enviadozinhos, tudo bem com vocês? Tudo bom, querida? Estamos Temos aqui para comentar com vocês sobre todo o elenco de rebelde lá da Netflix. A gente vai mostrar os babados tudo pra vocês, vai mostrar todas as coisas que eles fazem fora, o que, que aconteceu, o que, que tem babado rolando e pra começar a gente vai assistir uma live na qual eles, os, os, os participantes, os, os, os integrantes, os integrantes do, elenco. do elenco estão sendo apresentados de início E depois segura esse vídeo, taca o dedo no like e se inscreve Porque a gente vai falar tudo babados, tudo, tudo, tudo, tudo Já chegou o disco voador. Tá, vamos começar lá então, vamos lá Aqui a gente começa com a MG, né, querida? Eu não gosto muito dela. Eu é. não gosto, eu achei de verdade, assim, pra quem não assistiu, aí vai um spoilerzinho, lá no final, no último episódio, eu fiquei, querida, passada. Eu também não achei muita graça, mas eu, na verdade, gostei. Eu <risos> não achei <risos> muita graça, mas eu gostei. Claro, a gente não precisa necessariamente achar engraçado uma coisa pra gostar. Eu adorei no final o que aconteceu com ela, porque na verdade eu só não gostei porque isso não aconteceu antes. Porque pra mim ela já podia.. Ah, Nilson, sabe ah, Sem nada entregada, não gostei. ela tem talento, tem umas. Tipo, Sei. Sebastian é Langarica. Sebastião. Sebastião Langarica é o vilãozinho da temporada, pra quem não sabe, tá? Isso não é um grande spoiler. E agora tem a Giovanna. Ai, a Divana grigio maravilhosa! Querida, eu não conhecia ela em né, com outros papéis, em ser chiquititas, mas ela foi excelente! Entregou entregou hum. muito! Agora, esse menino eu não gosto dele! Ah, eu gosto dele! Não gosto, depois tem uns babadinhos aí? Não, né? ele só falou que ia. Né? Depois da gente comendo! E agora chega ela! A poderosa! maravilhosa, eu esqueci o nome! Esqueci o nome dela é a... A Andy. A Andy. Adorei, adorei. Também entregou tanto quanto a Giovanna. A Giovanna, maravilhosa. Né? Ambas entregaram assim bastante. Inclusive, o babada com elas duas, tá? Bom. O babada é com as duas. Que cenas. Me senti supervisada. Anderes de umas cenas assim bem. Babadeiras. Pra eu voltar a comentar sobre a Giovanna, o que, que é aquele cabelo dela? Não. Like vampira. Eu achei maravilhoso. Será que teremos uma nova Roberta aí? Ai, não, mas eu queria ela como vampira do X-Men, gente. Entendeu? Maravilhosa. Não, eu eu referente à personalidade, aqui. agora ele. Ô, Luca. O Luca é um, aquela relação de amor e ódio que a gente tem. eu não tenho amor. Primeiro é ódio, depois é mais ódio, depois é um pouquinho mais de ódio, daí depois é um, um pouquinho é de amor. É só repulsa porque daí ele melhora mas depois volta pro ódio. É aquele que amor assim que é só porque a Netflix forçou ele no final e é. aqui no, na vila aqui ele leva uns um tiros, não sei se ele faz um negócio. Ah meu amor, arrastamos a cara de dele, é. botamos ele no chão, deitamos ele e pisamos na guela Faca hum. na bota, leque é na meu bota. Entendeu, querido? querer é leque na bota. Leque na bota. Volta. Não, quem Senta. que é esse menino? Senta. Quem que é esse menino? Calma Agora chegou esse aí, ó Quem que é ele? É o da... É, um é o motor, Esteban, então. é o Esteban Nós confundimos, eu achei que o Esteban era o primeiro Porra, Gabriel, se orienta Mas eu não sei não é Isso aqui vai pra cara, vagabundo Gente, Gabriel... Ah, não. Tá, olha ali, ó Esse tá aí cheiro. é o Esteba esse é o Esteban, que a gente tem vários babados para comentar aqui, babados globais. De o Esteban com o ator que apareceu primeiro, mas vocês fingem que não perceberam. A mesa de avião que dar. Azul! Azul, Azul, Azul é. meu amor! Agora, a Azul está aqui. Inclusive, o babado é como seu par romântico que anteriormente foi citado como Esteban. Eu achei que fosse outro cara É, mas não é Mas não é E agora a gente vai Tá todo mundo esperando pra gente servir, né? Que é nossa vez de botar as tetas na bandeja Querida e teta Porque o babado aí rendeu Sabe o que aconteceu? Esse aí que a gente falou O que faz... O Esteban O Esteban Ele supostamente seria o novo Miguel, né? E a Azul seria a nova Mia Tipo, uma coisa assim Quando começou o projeto Ele deu essa declaração Falou alguma coisa lá Dizendo que ele não gostava que ele não, não suportava e que ele tava lá só porque era obrigação. Ai, deve ser uma obrigação tão grande fazer sucesso, querida. Deve é, ser que assim assim. Outro, sucesso é que ele sozinho fazer fazia horror de sucesso, que nem ouvi falar. Né? Ah, e quem que é ele na fila do pão? Eles lotaram estádios inteiros, então você respeita, tá? Porque tem muita cantora que não faz isso. Não citaremos nomes? Não, você né, meu nomes. Dá pra não citar é quem faz, né? Acabou. Ah, não, é nem assim. Mas... Aí, querida, se liga. Porque nada mais, nada menos do que o antigo Giovanni da série versão clássica. Porque não é a antiga, é clássica. O Cristiano Chaves, o Giovanni, falou o quê? É tão errado falar que odeia algo que as pessoas amam. Não só é errado, como deu um ah, tiro gente. no próprio pé, né? Isso, deu um Ele tiro no deu próprio um pé. Tiro no Porque próprio aí pé. Foi, foi efeito dominó, né? Começou aqui, não, ou é efeito borboleta? um negócio do tipo assim, tá? Não Se contenta. Não demorou, não demorou pra não. aparecerem novos famosos criticando a postura, inclusive sua colega de par romântico voo azul linhas aéreas. voo azul linhas aéreas meu amor ela fez questão de mostrar que essa é a opinião dele. como? Ô, seca, me um banque. eu tava tomando café e fumando cigarro. Tem uma velha louca. uma velha. tomar que tomar. que faz assim ela tem ela tem. é, uma é o pigarro. pigarro. é o pigarro. É o pigarro. <risos> Como? Simplesmente postando uma foto sua de criança vestida de Mia do RBD do Clássico, tá? ou seja, dizendo eu sempre fui fã, eu sempre vestia a camisa, eu tava aqui ainda era tudo mato. Aí o que que aconteceu? Além de tudo, ela pegou e deu um... Um follow um nele! Um na cara do, do seu par romântico. Que agora até a gente não sabe mais nem se vai ter mais pai romântico. aquele é morra na série. Né? Pra você que não sabe, temos aí uma notícia muito importante: que a segunda temporada de Rebelde. Foi servida na mesa, está prontíssima. E vai sair ainda no ano de 2022. Quente do forni do for, do forninho Giovana. Eles deviam estar na primeira temporada todo no amor, na paz, no amor, daí chega a segunda temporada agora. É aquele meme, né? É aquele Esta meme. festa virou um enterro. Mas toda publicidade é uma publicidade também. Isso não quer, né? A série é. vai bombar ainda muito Às mais. Vezes é só disso. pra bombar mais a série, é. pra engajar aí. Vocês esse... acham que o que eu dou na cara do, dessa pessoa nos vídeos por quê? Porque eu quero engajamento. Se é isso que vocês vão ver, eu vou dar um tapa na boca, fazer ela gostangem. Aí eu vou falar assim <risos> nos vídeos nossos <lá> assim. ainda. Como diria nosso querido Golias, do uma na moleira. <risos>